Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Vídeo Revista Bem-Estar. Nós vamos trazer hoje um assunto que não é bem uma continuidade, mas faz parte do tem mesmo teor. Nós vamos começar falando de prevenção inseguro no agronegócio. Quais as justificativas mais usadas pelas seguradoras para negar ah, a realização? Importante. É? Primeiro, descumprimento uhum. das ARC, que é zoneamento agrícola de risco climático, uhum. né? Então, dentro da propriedade, Sim. eu tenho que fazer é, um zoneamento dentro certo. dessa propriedade. Que né? a, qual a atividade que você faz em cada uma em dessas, cada zonas. Dessas, dessas zonas? dessas zonas, né? Porque Sim. tem a variação climática, vezes, dentro de uma mesma propriedade. Ah. Né? Realizar a colheita sem autorização da seguradora. Quer dizer, é, eu realizo a colheita, não comunico a seguradora, aí depois eu falo para a seguradora: ó, eu colhi menos do que o previsto. Mas eu tirei da seguradora a oportunidade dela acompanhar. Sei, porque a seguradora acompanha, acompanha e verifica. Acompanha e verifica. Se, ah, tá, se aquela sem safra dúvida. está segurada. Não imaginava que fosse assim, mas É interessante, né? claro. Porque senão fica, fica só ao critério do, do produtor. Certo. né Uhum. Eu estava previsto lá colher 100 sacas por alqueiro, okay, um uhum. número assim, né? Uhum. Ah, agora chega o final, eu, ah, segurador, eu colhi só 50. Ah, mas peraí, mas você colheu sem a minha participação? Sem a minha sim, fiscalização. Sim. Né? Isso, já, já, isso já caracteriza uma quebra e talvez um não recebimento. Um não recebimento. Claro, né? Claro. Então, é, evento é, climático não coberto pela polícia, né? Uhum. É, informar tardiamente a ocorrência do sinistro. Né? Ocorreu o sinistro a, hoje, uhum. né? Eu demoro um mês, dois, para informar a seguradora. Quer dizer, se ocorreu hoje, eu já informo a seguradora, a seguradora manda os textos para apurar o que realmente aconteceu. Claro, sem dúvida. Depois, passou muito tempo, as coisas já mudam, não tem mais como não, é, claro. é, é, administrar isso. Né? Entendi. E não comunicação da, de alteração da área plantada, falta de documentação, são algumas das situações que... E poder, é, são, são situações que geralmente as seguradoras negam o pagamento. Entendi. É. São situações comuns pelo pessoal. Situações que eu... comuns. Comuns, né? imagino. Então, sabendo disso, uhum. nós já vamos nos prevenir para agir de acordo né, com o que, que foi evitar uma, foi uma No frente. contrato de seguro. Exatamente. Muito bem. Muito Doutor, bem. me diz uma coisa, eu vi que você, você faz parte da comissão da, da UAB nesse sentido. E vai ser palestrante dentro do Congresso de Agropecuário. Quando isso. que isso acontece? Agora, nesse mês, agora no mês de uhum. março, no uhum. dia 21, 22 e 23, né? Certo. A comissão de direito do agronegócio da UAB Londrina estará uhum. realizando uhum. Um congresso aqui em Londrina, né? É certo. Na sede da, da UAB. Tá? Uhum. E virão palestrantes do Brasil todo. Autoridades sobre diversos assuntos uhum. né? que vão realmente somar e trazer muita informação para quem é do setor. Uhum. Não só para quem é da área jurídica. Entendi, tá? entendi. São palestras dirigidas aos atores aí do sei, meio, do, direito, do agronegócio de uma maneira Entendi. geral. Entendi, esses empresários que atuam na área poderão participar desse congresso. Poderão participar e... ali, então Aham. terão empresas inclusive que estão patrocinando esse, esse evento. Né? Aham. E sobre esse tema especificamente do seguro rural, uhum. vai ser, vai ser, vão ser trazidas mais informações, com... eu vou estar palestrando, e outras pessoas também sim, est estarão sim. trazendo sim. também informações uhum. sobre esse tema. Uhum. Muito interessante para você, produtor rural, que esteja lá, que você Perfeito. vai ganhar e vai gostar muito do que você vai aprender e ouvir lá no nosso congresso. Perfeitamente. Olha gente, eu acho que deu para se ter uma ideia do que é, da importância que isso tudo tem. Nós, a gente vem a, a, a várias entrevistas falando sobre a questão da prevenção, na vida tudo é prevenção, tudo, né? Né? tem que ter um, um raio X do que você quer, do que você está fazendo e se prevenir juridicamente das situações que poderão ocorrer, né? Sim. Bem legal. Muito obrigado pela participação, viu, doutor, eu pelas informações. Eu eu, eu eu. Né? E você continue vendo a gente, tá? Gostou desse tema? Dá um like aqui, assista o conteúdo todo, tá bom? Até muito obrigado parecia, gente. até a próxima e muito obrigado pela atenção Perfeitamente até gente obrigado